Está no ar o trabalho em revista uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. E nesta edição você vai conferir. Produtos que iam para o lixo, viram matéria-prima gerando emprego e renda a dezenas de famílias de Cuiabá. E está vindo muito material e está aparecendo mais. E nós já não estamos tá comportando mais aqui. Será que o adicional de insalubridade e o de periculosidade podem ser acumulados? O juiz André Simeonato responde no quadro É Direito. Em estúdio, o jornalista e mestre em comunicação e sociedade Daniel Nardim comenta sobre relacionamentos no trabalho. Veja isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Você sabia que muitos produtos que vão para o lixo poderiam ser transformados em matéria-prima e gerar renda para milhares de famílias? Aqui em Cuiabá, servidores do Tribunal Regional do Trabalho e funcionários de empresas privadas estão dando um bom exemplo. Juntos, eles destinam cerca de 50 toneladas de resíduos todos os meses a uma cooperativa de catadores do bairro Pedra 90.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 Se o trabalhador não comparecer à audiência inicial, ele tem a ação arquivada. Se quiser ajuizar uma nova ação, tem que pagar as custas. E para evitar isso, a ausência deve ser justificada. Foi o que aconteceu com um trabalhador que faltou porque estava em uma fazenda na região de Nova Mutum. Ele alegou que o serviço era urgente, na época de colheita, e ficou com medo de ser demitido, já que estava em contrato de experiência. Em primeira instância, a justificativa não foi aceita. Mas a primeira turma do TRT aceitou as explicações e isentou o trabalhador do pagamento para entrar com uma nova ação. Acompanhe os principais acontecimentos da Justiça do Trabalho em todo o Estado no Giro da Semana. A empresa Via Varejo, administradora das redes Ponto Frio e Casas Bahia, não conseguiu reanálise do caso de uma condenação por assédio moral a uma vendedora de Cuiabá. A trabalhadora se recusou a cumprir algumas práticas ilegais, como embutir a garantia estendida no preço final do produto. A primeira turma do TRT de Mato Grosso condenou a empresa por abuso de poder. Com o recurso negado, a rede de imóveis não poderá ter seu pedido analisado no Tribunal Superior do Trabalho. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovou a instrução normativa que explicita normas de direito processual relativas à reforma trabalhista. De acordo com o texto aprovado, a aplicação é imediata, sem atingir, no entanto, situações iniciais antes da lei ou consolidadas na vigência da lei revogada. A instrução normativa não é obrigatória, mas sinaliza como o TST aplicará a interpretação da lei. O montador de uma empresa de móveis planejados de Cuiabá conseguiu reverter sua demissão em dispensa sem justa causa e assim garantir o recebimento de verbas como aviso prévio, férias, FGTS e seguro-desemprego. A empresa dispensou o trabalhador por justa causa por causa de um vídeo enviado pelo montador em um grupo do WhatsApp que mostrava entrega de móveis em desacordo com o projeto original. O juiz Vanderlei Piano, da primeira vara do trabalho de Cuiabá, apontou que essa forma de dispensa provoca grande repercussão negativa na reputação do empregado e, por isso, as faltas para esse tipo de dispensa devem ser robustamente provadas nos autos. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista com o mestre em comunicação e sociedade, Daniel Nardim. No bate-papo, ele fala sobre relacionamento no ambiente de trabalho. Então não sai daí, que o nosso programa volta já!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 conversar nesse qualquer coisa, não esperar chegar num ponto em que um lado tenha que pedir demissão ou seja demitido. Isso aí é a última instância. Acho que antes dela a gente tem várias etapas. E aí cabe ao gestor ficar atento que algo está acontecendo para tentar ouvir a equipe e pôr todo mundo na mesa para aquele velho lavar a roupa suja que funciona várias vezes e acaba funcionando. Tá certo.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 Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.